A gente fala agora sobre o Dia do Exército, porque ontem foi comemorado o Dia do Exército e a terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagoas celebrou a data com marcha e com decoração. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e conversou com o capitão José Antônio Machado sobre a importância dessa data e um pouquinho do trabalho dos militares. É, no Dia do Exército a gente comemora é, o, o, um importante... É, evento histórico que aconteceu na história do nosso país, né? Um momento em que a batalha de Guararapes, o um momento em que brancos, negros e índios é, se uniram contra um invasor estrangeiro em defesa do território brasileiro. Então é um momento em que eu, é o nascimento ali desse sentimento de Brasil. Então é para a gente é uma, uma data aí bastante importante. Em comemoração ao Dia do Exército, então a gente realizou é, com em contato, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal é, palestras em escolas, é, de maneira que os jovens pudessem conhecer um pouco mais sobre o Exército Brasileiro. Esse ano incorporamos 58 jovens, no dia 1 de março. Então, os jovens eles se alistam na junta militar, na cidade de Três Lagoas, e, e durante esse ano é, incorporaram 58 jovens ao nosso Exército Brasileiro, que estão aí no período de formação individual básica.